Tudo bom? Tudo. Ronaldo Sattler. E o seu nome? Roberto. Roberto, você está fazendo um, um trabalho ali fantástico. Que trabalho que é aquele? Ah, eu trabalho com cipó, raiz, tronco. Trabalho com um par de coisa tem bastante coisa feita ali. Eu, tô, eu passei aqui e falei assim, eu vou voltar e vou tirar uma história bonita <risos> desse trabalho, que eu acho tão bonito. Você é natural de onde? Sou de Orlândia. Orlândia? Orlândia. E aqui em Tequim Franca? Eu tô aqui faz seis meses. Seis meses. E como que você começou a fazer esse trabalho? Ah, eu pintava, sabe? Aí eu parei de pintar porque a tinta tava fazendo mal para mim. Aí eu tinha um amigo meu que, que esculpia, fazia as coisas, eu desenhava para ele esculpir. Aí um dia eu peguei e falei pra ele, ó, eu vou fazer um trabalho na madeira. Pra... Aí ele mesmo fazia as ferramentas dele, sabe? Aí ele me ajeitou uns formãozinhos, umas coiseiradas lá, e eu peguei e fiz e mostrei para ele, para rapaz, não acredito que você fez isso. O primeiro que você está fazendo desse jeito. Aí ele me incentivou, sabe? Aí eu gostei, mas foi bom demais. Aí eu dei continuidade, parei de ir com a pintura e comecei a fazer esse trabalho. E já há quanto tempo? Ah, já faz uns oito anos. Você para... quer ver as coisas que eu tenho ali? É. Que eu, eu quero ver, mas eu não ando. Eu uso cadeira de rodas. Ah, cadeira de roda. É. E por isso que eu tô conversando aqui com vocês, senão eu iria lá filmar. Mas se você não importar de trazer eu uma falo, peça... um Paris, sabe antiga, coisa. sabe aquelas amparinas antigas, pega aqueles vídeos de perfume bonito, sabe? Sim. Eu revisto eles com cabaço, faço com essas coisas. Certeza e você deve ter tido um espelho assim que você... É, uma pessoa que já fazia isso. É um amigo meu. Esse amigo, né? Esse aí até morreu. O nome dele? Dias. O primeiro nome é? É o Dias. De... Celso Dias. Celso Dias, de Orlândia. De Orlândia. Ali em Orlândia... Morreu tanta bebida. Eu tenho uma amiga ali, a advogada a doutora Shirley. Conheço. Cruz. Você sabe que ela é de Cássia? Aqui pertinho. Morou muito tempo aqui em Franca também. Hoje ela está em Franca, né? Ela voltou. É, devol... Eu acho que voltou. Gente, muito boa. Ela é cadeirante. Ela é, cadeirante. É. E nós temos uma amizade há um tempo já. O... Ela da... morou muito tempo lá em Ela é, Morou muito tempo, divulgou muito ela lá. Divulgou muito lá. É. Danilo, né? O seu nome é? Roberto. Roberto de? Dutra. Quem são os irmãos do Roberto Dutra? Um trabalhou na prefeitura em Orlândia, que era tesoureiro, morreu. Deu em um morreu. E teve um. O nome Mauro dele? José Eduardo Dutra. E o outro? Mauro Alberto Dutra. Era serralheiro, morreu também. E irmãs? Tem uma que mora em São Paulo e uma em Orlândia. O nome dela? Maria Célia Dutra e Neide Aparecida Dutra. O seu pai é? Américo Ferreira Dutra, falecido. E a mãe? Também falecida, Sofia ou, ou Toste não. Dutra. Ô Roberto, você conheceu o avô? Não. Nem por parte de pai, nem de mãe? Não, de mãe, de mãe eu conheci, mas eu era bem pequeno. Mas o nome você sabe? Alvin Tostes. Toste? Tostes. O seu avô, parte de mãe e avó? A avó Maria Jesuína. Toste. Você conheceu os filhos do Toste? Os seus tios? Não, não. Eles parramaram é. muito, né? Saiu muito de, de, da, da cidade. Uns foi para Manaus, outros sumiram. Rio Grande do Sul. E do seu pai? Como que era o nome dele, do seu avô? meu avô é Vicente Vicente Dutra Vicente Dutra e a avó Maria Maria Nogueira Nogueira aqui Nogueira. Em Fra... Nove... Nogueira Nogueira Nogueira é isso aí e seus tios lá do seu pai então dos do filhos é do do seu do seu avô aí chegou morrer tudo também mas você sabe o nome desse de alguns. Alguns são a Antônio Ferreira Dutra, Agri Ferreira Dutra, Nelson Ferreira Dutra e Raul Ferreira Dutra. E eles moravam, ficaram morando ali na Orlândia, naquela é verdade, região. É. O é. Roberto, se você não importar, eu vou terminar esse vídeo aqui, que é curto você trazer aquela, aquela peça ali, só para eu filmar uma peça então, eu daquela. Eu encostar ali, eu tenho um ferro lá na frente, eu tiro ele, você encosta ali, fica mais fácil. Fica mais fácil? Fica, eu tiro ele, é. ele encosta ali, fica mais fácil. Eles estão desmanchando o franco aí, você tá percebendo? É atrás de você aqui, ó. O ah, que que eles é, vão é, fazer? Isso é bandido, hein? É, hein? Nossa, isso dá assim. Fizeram fogo aí, aí. os pobres bandidos fizeram fogo aí, ó. Já, já tem que matar tudo, hein? E você mora ali naquele. Eu moro, moro no fundo, é Essa ca... no fundo. Essa casa era de quem? É de quem? Ah, eu. Ele estava com Osmar. Osmar? O sobrenome dele eu não sei. Que é o dono da casa, o proprietário. E ele mora ali na frente? não? Não, ele mora do outro lado outro lado eu vou estacionar lá então e estacionar vou aí eu vou, tirar, aí eu vou te... cortar esse vídeo aqui vou fazer hoje que dia do mês aí, se quiser que eu trago mais alguma peça 24 ali é Ó, oh, vamos lá então eu vou tirar. É. é a franca recebendo transformações esse. é o roberto tá falando desse trabalho que ele gosta esse trabalho é um desafio, né? Descobrir de que que ele é feito. Né? Você fala que esse pó e raiz, e esse, e esse aí, o que, que é? Esse aqui é, uma, é, uma, é uma, uma raiz que ficou enterrada. Aí eu tirei, o bicho eu ela, aí eu trabalhei, dei vida lá. Né? E ela aparece com a cabeça de um cavalo? De é um cavalo. É. Parabéns, viu? Deu pra ver? Deu vi. Ver? Vi. Muito bom. Ô Roberto, então tá. Aí ele está mostrando umas peças. Aqui, ó. E aqui, ó. O que, que eu vi aqui? Aqui é uma paleta, um osso de vaca. Eu fiz um peixe, um golfinho. Um golfinho. <risos> é, mas é, criatividade é o que manda, né? Muito bom. Roberto D. De... Dutra, Roberto Dutra, é e isso aí. Eu trabalho com, com, com coité. Coité? É, parece cavalo. É um coité grande e um outro pequeno. Pequeno. É isso aí. E é um abajur, o que, que é isso aí, não? Não, esse aqui não é abajur, é irmão. É só para enfeite. Só para enfeite. eu conheço o coité. Mas eu tenho abajur. É. Já é, já. Muito bonita. Que lá é, é a raiz de. A raiz e é um abajur. É um abajur. Eu tô vendo o lugar da lâmpada ali e o fio, né? Isso. Esse aí serve também de cabide, né? Ou não? Esse não, só. Pode, pode ser. Mas é um enfeite em cima de uma mesa, que né? Mas é enfeite. Mesa de centro. Mesa de centro. Ô Roberto, parabéns pelo seu trabalho, viu? Conhecendo aqui em Franca Hoje a rua aqui, como que é essa rua? Essa rua aqui é Saldanha Marinho Saldanha Marinho, o número dela é? 12 e 44 12 44. Aí, aqui tem o Roberto Dutra Que faz essas coisas bonitas Se você quer é, Dar apoio para um artista Passa aqui Ele negocia com... E essas raízes, esses cipós aí que você falou, como é que é enrolado isso aí? Você que enrolou ou não? Não, isso aqui é normal. Normal? Normal. Que cipó que é esse, ah, o nome desse cipó? Não, você não sabe, né? O nome? É. Ah, eu não tenho nome desse cipó, a qualidade dele não. Você pegou esse cipó e, e preparou? Eu tenho diversos tipos de trabalho assim. Aí. Nós estamos aqui na... na calçada, né? Eu pedi para ele, ele buscou umas peças lá para as pessoas que tem um... Mas tem muitas peças. Né? Tem muitas peças, né? É. Ele já contou aí como que ele começou esse trabalho. Ele era ele era um pintor. Essa panela aí que eu gostei, viu? Aqui, é. Tem uma outra que é uma chaleira. Certo. cipó dentro dela. E eu se dentro da chaleira. Eu quero é Ele vai lá buscar Enquanto ah, isso nós vamos ficar aqui conversando A gente tem que é... Aí ó é. Aí já tem um caboclo Um caboclo lá Querendo ver o, o trabalho dele Esse é a gente tem que valorizar quem trabalha, né, a criatividade, aí, ó. Muito bom. Vou puxar a câmera aqui sozinha. Pé da cama. Os passarinhos pardais estão fazendo sinfonia aqui. E a rua? Tem uma casa boa ali. Até tá esquerda. Brincou. A é o que marca a frente. Ele vai descer aqui. Desce. É. é um corredor. Ele mora lá. Não vê o que está fazendo. Vai surgir aqui com uma coisa boa. Vamos ver. Você passando aqui, você está dando um apoio, uma atenção. Aí, ó Ele está com as peças aqui. Ó. Interessante, ó. Rapaz do céu. Essa chaleirona aí. Olha o abajur. Olha o abajur aí, olha. Para quem gosta de uma coisa diferente. Aí, ó Tá? Tá. Tranquilo, ficou muito bom. Ô... Ô Roberto, você está de parabéns, viu? Legal, né? Eu dou muito valor ao aspecto da reciclagem. E o seu trabalho é um tipo de reciclagem. Não. Porque você está aproveitando alguma coisa que. Né? É uma coisa que tá morta, né? Tá morta, a raiz Eu lá. Tô, é, tá dando vida. fora E você tá valorizando, né? Alguma, algumas coisas bonitas aí, ó. Parabéns. Fica só aqui na frente por causa do sol. Aqui, ó. É. Nessa, nessa visão aí, ó. Esse coité... Isso aí é coisa chique. Sim. Eu lembro do pé de coité lá da fazenda do meu avô. É, mas tem uma porção de coisa lá, tem muita coisa. É. Você venha fazer uma visita aqui ó, e dar um apoio pro Roberto. Roberto Dutra. o Roberto, parabéns você, viu? É Deixa uma mensagem aí pra, pra, da vida. Isso aqui é um espelho de vida, né? É. Foi vida. E... Fica na memória, né? É, na memória. A pessoa tem uma casa grande, casa boa. Tem um. Uma varanda grande. Quer é colocar alguma coisa Eba, que é diferente. Tem cada raizona desse tamanho, assim, que é pesada. É, As raiz lá, grande. Se eu estivesse andando, seria a vila. Seria ia pesar e é queria sair embora. É. Tanta coisa bonita aqui oh, lá dentro. Parabéns. Você quer deixar o telefone ou não? É 991-01-5041. Repete, só pra... 991-5041. 50, 99101 5041 41, parabéns, viu? O Milano. natural de, de Orlândia, nós já temos aí um vídeo falando da, do início lá do, desse vídeo da história da família, né? Família Dutra e host né? É Descendente de... italiano. Italiano. Italiano. boa gente. Italiano com mineiro. É com mineiro. De mineiro de onde? Por parte de pai. É. Como que chamava seu pai? Dutra, né? Américo Dutra. Américo, Américo Dutra. Ferreira Dutra. Ferreira Dutra. Era de onde o seu pai? Ah, ele, ele morou muito em, em fazenda, né? Que fazenda que ele morou? Ah, morou nos Olhos d'Água. Aqui por perto? Na região de Orlândia. Região de Orlândia, Isso. né? Isso. E você falou o nome dos irmãos dele, né? Falei. Do seu pai, não. Você falou, é, falou, falou, né? É. Filho de... O seu pai é filho do... Vicente Dutra. Vicente Dutra. Ferreira Dutra. Ferreira Dutra. Aí, ó. Você que é da família Ferreira, quer procurar alguma coisa, vocês vão encontrar aqui com o Roberto. Roberto Dutra, que é também Ferreira. Hoje, é que dia do mês? Hoje. 24. 24, isso. 24. Setembro de 2022. 22. Aí, ó. Fica. Abaixa ali só um pouquinho olhando pra cá, que eu vou encerrar esse vídeo aqui nessa. Nessa. Nessa. Aí, ó. Você tá com quantos anos, Roberto? 74. Que der a sua cabeça? Tira os Boné, só pra eu ver se você tem cabelo o oh, rapaz tá minando água aí viu isso aí eu acho que vai nascer cabelo aí 74 anos parabéns viu parabéns muito bom ronaldo vai pra memórias e vidas um abraço aí obrigado vem né? em outra hora aí a gente separa umas coisas aí certo eu peguei de supetão passei aqui vi Não, vem com parei o seu, com, com, e ele me deu atenção tempo. E foi aí, muito bom. Aí a gente, põe uma, a gente pega uma, separa umas coisas menores, sabe? Certo. Aí põe uma banqueta aqui, ó, uma coisa aqui, aí põe. Coisa mais linda também. A coisa que eu falei, vem outra hora aí pra gente ir né? dar. a gente separa umas coisas aí. Tem, tem raízes pesadas, né? Que você falou? É, pesadas. Grandes. Tem. É. Né? Você quer colocar no canto do uma varanda, né? Isso. Isso é bom até se viu. Eu faço placa também, entalhada. Entalhada? É. Arrancho, rocha, assim, sabe, condomínio, essas coisas assim, eu faço aquela cantinha do churrasco, tem pronta feita ali. Tem umas bucecas pesadonas. Pesada, né? É. Ó, oh, parabéns, você tá querendo fazer uma placa aí, na? Coloca aí em frente a sua propriedade, né, o seu comércio. Aqui tá o Roberto. Parabéns, Roberto. Aqui é trabalho com formão e... E martelo. e martelo, é isso aí, é. parabéns, viu? A rua, repetindo, é. 12h44, 12, é isso aí, Franca, São Paulo.